Vocês? Eu espero que esteja, gente do céu. Porque se não tiver, hoje eu vim aqui pra cuidar da cinturinha de vocês. Pra fazer aquela manutenção pro você que tá precisando perder uns quilinhos. Você que tá precisando afinar a cintura. Você que tá precisando secar a barriga. Você que tá precisando afinar as coxas, que é a hora que você anda na rua, bate perna, roça uma na outra. Por você que tá querendo entrar naquele fio dental vermelho que tá tão apertado, tão apertado que chega a afinar a voz. Você grita na rua que uma parecer é o Michael Jackson. Por você que tá querendo entrar naquela blusinha tamanho P na loja sem estourar a costura da coitada. <risos> A gente quando vai em loja A gente escuta da gente As moças entram dentro do provador De repente escuta Tof, tof, tof, tof Acabou, querida, acabou Trouxe uma receita hoje aqui pra nós testar Que diz que desintoxica todo o seu corpo, fubá Água parada Que você estiver juntando dengue assim na cintura Vai tudo pro vaso A hora que você sentar vai esguichar A turma vai pensar que é uma vape que tá que vai sair água quente, você sabe? Você <risos> já tá falando besteira, já, gente. Pare, pare que esse aqui é o um canal de família. É sim, é um canal louco de família. E hoje nós viemos aqui para tentar emagrecer, fupa. Projeto Verão 2022. Vamos ver, ferro no pai que as gorduras saem Gente, antes de emagrecer, então se inscreva nesse canal Por Deus do céu, eu quero que brote 5kg aqui na cintura de quem não tiver inscrito A partir de agora, tá profetizado <risos> Se inscreva, não assista esse canal de clandestino Porque além de ser feio, você vai engordar Jaguar, Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam e mandar mais vídeo pra vocês, subá. ele vai entuxar a vida no celular de vocês, de verdade Aperta o sininho pro YouTube e avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos que vamos, querida E nós vamos começar com um limão. Será que tá lavado esse limão? <risos> uma passada aqui, ó. Na brusa que não há de ser nada, querida. Nós não vamos lembrar a casca. Vamos cortar ele no meio aqui. E vamos espremer, fubá? Esprema de longe, senão vai pular nos seus olhos. Você vai sair pulando que não vai cair pora por pro meio da sua casca. E eu fui lá no mercado e peguei um limão bonito ainda. Porque às vezes a outra receita... Se vocês não viram, eu fiz outra receita. Fubá vai estar tá aparecendo aqui. Foi só choro e ranger de dentro e não emagreceu. Mas essa há de dar certo. Peguei um limão bonito porque nós vamos sair daqui, querida. Boneca. Ah, cara da boneca. Diz que tem vitamina C que faz muito bem pro constipado. Quer dizer, se você não emagrecer, corda assim mas gripada jamais. Então esprema o fubá esse limão com gosto com pedaço para aproveitar o último card o último ciúme dele que tiver aqui. Pronto, olha lá. Ó. Nossa, devia ter pego um pano. Produção, vocês não pegar um pano? Eu vou limpar a mão aonde? No rego? Nossa, tá pingando tudo aqui, Fica tudo dando risada aí, bando de reganhado. Vocês acham que vocês estão aqui pra quê? Pra ser prateia? Aqui não é Luciana Mendes não, querida. Vocês não tratam mais juízo não, Você fica aí criando bunda. Deixa eu lá buscar. Pronto, fubá, peguei Agora, eu vou pegar um talo de gengibre Fui lá na mãe pegar A mãe desenterrou da terra, querida Ela desenterrando o gengibre E a pantera desenterrando as flores que a mãe plantou A mãe quase é? morreu de raiva Vamos descascando aqui Porque o gengibre tem uma propriedade Diz que é logo de boa, fubá Que eu esqueci Eu ia contar pra vocês agora Mas esqueci qual que é a propriedade do gengibre Mas vou contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história uma vez, eu tava precisando trabalhar, gente do céu Não tinha no que trabalhar, morava lá em Sorocaba Daí, eu tenho um amigo que era Bem gordo mesmo, sabe aqueles gordão que chega a Andar assim, mesma coisa, vendeu o dedo de rede, era bem gordão Era muito amigo meu, sabe? O nome dele era Ivan. era não, é, né, não sei, eu acho que não morreu E daí, só com o Craudivan, gente do céu Era a pessoa mais trambiqueira que tinha Nesse mundo, Para pra começar Com o Craudivan tinha um namorado, o namorado Do Craudivan era casado com a mulher O Craudivan pegou amizade com a mulher Pra poder namorar com o marido dela Fazia 13 anos com o Craudivan Ivan tava com o namorado dele, que era marido da amiga dele, que ele pegou amizade pra poder andar os três juntos. E vocês acha que acabou? Nunca nesse Brasil vocês não conhecem o Crowdivan. O Crowdivan ele abriu, gente. Céu, uma empresa junto com esse homem. Eles vendiam. Como que fala? Quando você paga uma mensalidade pra você entrar em clube de campo, só quem ligava pras pessoas e falava que o primeiro mês era de graça. E a pessoa assinava o papel. Quando a pessoa ia ver, o primeiro mês era de graça mesmo, mas eles tinham assinado por três meses e tinham que pagar dois. Tava lá o crowdivan Trambiqueiro, o marido da mulher que levava chifre lá abriu a empresa. E eu falei pro Van que eu tava precisando, gente, do céu, do emprego. Daí, e o Ivan falou assim Ah, então venha trabalhar comigo, né? E eu fui, tava precisando Cheguei lá, era num shopping Daí o que, que a gente fazia? A gente pegava uma lista telefônica Daquela amarela Quem lembra dessa lista já sabe, né? Tá no grupo de risco E a gente ia ligando por uma por uma das pessoas Falando que ela foi sorteada É, como fala, é Contemplada com mês lá no clube de campo Só precisava ir lá assinar o papel E a gente passava o dia inteiro, querida Naquela trambicagem Eu numa mesa, o Ivan na outra O namorado dele não trabalhar Porque o Claudivan quis trabalhar pelos dois Pra você ver onde que tá Coisa, né? Tomara que a mulher desse ó, oh, não te esse, esse vídeo agora. Ó, e vamos cortando aqui bem pedacinho, fubá, enquanto eu vou terminando contar a história do Crowdivan pra E daí um dia tava eu trabalhando lá, era só xingo no telefone. A gente ligava a pessoa, só pessoal xingava. Era Raros que aceitava fubá, que entrava no nosso trambique. e eu ganhava por comissão. Eu não sabia passar os outros pra trás, eu não tava ganhando muito dinheiro. Um dia apareceu uma mulher lá na porta do nosso serviço, que era bem no centro do shopping. Uma mulher gorda, que nem o Crowdivan. Com a mão na cintura assim, ó, que parecia uma xícara. E ela gritava: Eu vim aqui pra você devolver meu dinheiro, Craudivan. E o Kraldivã era bem nada e falava, querida, não sei de que dinheiro tu falas. E a mulher falando que o dinheiro, não sei que eles começaram a discutir, eu sei que o Claudivan no fim chamou a mulher de gorda. A mulher pôs a mão na cintura de novo, uma xícara, falou, você tá me chamando de gorda, Ivan. Olhe pra você, o Ivan pegou assim, cruzou bem a mão por cima da teta, falou, querida, você não é gorda. Ele até revirou o zóio nessa hora. Você é gorda. Gente, por Deus do céu, essa hora a mulher vidrou o zóio, vocês acham que gordo não consegue pular? Pois a mulher pulou por cima da mesa. Eu acho que ela ia pegar Pegar o Crowdivan pelo cabelo, só que ele era careca, então ela pegou pelo pescoço mesmo, que era onde que dava. Ele teve sorte da mulher não pegar ele pelo bico da teta dele. E a mulher grudou no pescoço, chacoalhou: Devore meu dinheiro, Crowdivan. E o Crowdivan só quando? Devore meu dinheiro, Tambiqueiro. o Crowdivan é polícia. E a mulher você Me devolve meu dinheiro. Gente, mas foi um barraco. A mulher acabou com tudo. Os dois, por causa de ser gordo, tentando grudar um no outro, não grudar porque na bracada, a barriga não deixava. Por Deus do céu, parecia a luta de Sumô no gel. Só que com um grito, com pro meio, mas parou o shopping final da história, né, porque senão eu não vou ficar aqui até que hora falando da vida dos outros, foi parar todo mundo na delegacia, fubá e a cadela aqui de testemunha, né só que daí um dia eu pedi a conta, fui embora, não conseguia passar os outros pra trás, não tava ganhando dinheiro e não foi chamado da delegacia, isso já faz uns 10 anos eu acho que deve não ter acontecido nada, né nem sei se esse pedido, esse cara tá dando nó na turma ainda. mas foi griteiro na pracinha, querido, bom, depois você cortou aqui os talos do gengibre que você já falou mais da vida dos outros agora, nós né, vamos colocar, fubá, cenoura pequenininha, ai que cenoura feia, gente do céu Parece o dedo da miséria quando toca no lombo do pobre, né Falar agora é sua vez, <risos> credo Vamos, é, como fala, tirar a casca também da cenoura Bem tiradinho, fubá A turma fica pegando em cenoura lá no mercado, né Que se for pra emagrecer, emagrecer na saúde, não é da dor de barriga E nós vamos cortar ela em rodelinha aqui, ó Pra sortar no liquidificador Já que nós estamos mais gordinhos, faz de conta que nós somos um porquinho Isso aqui é rodelinha que vai nas nossas costas Gente, a minha barriga tá mandando beijo, querida Assim, eu tava sentado na praça com meus amigos eu tossi o botão da calça e foi pra lá do outro lado da rua. Não, mentira. Mas o meu inimigo tá fundo já. Então nós temos que dar uma emagrecida, como quem não quer nada, né? E vamos colocar também, fubá. Esse aqui deu trabalho pra achar. Um talinho de alecrim. E diz que o alecrim é ótimo no emagrecimento, fubá. Diz que acelera tudo o negócio que tem no corpo da gente. E olha que você deita com o seu corpo, olha que você levanta, é gisele e bicho. Seu marido vai até coçar os olhos e pensa que tá sonhando. Não sabe se rela com medo de trair, se tira a mão. Não sabe se é sobração. Só que a mulher falou que era alecrim. Fresco, eu não achei Eu rodei minha cidade atrás de alecrim Foi até no cemitério atrás do alecrim, não achei Daí então, eu falei pra mãe, a mãe também não tinha quintal dela Mas a mãe deu esse alecrim seco aqui pra mim Que ela tinha pego da vizinha Que era pra estar tá fazendo uma simpatia Então eu falei, ai mãe, me deu um talo desse alecrim Gente, por Deus do céu, tem até pena de pomba Aqui pro meio, olha Mas eu vou usar o alecrim seco mesmo fubá. É só tirar só a, a penuzinha dele Aproveitar aquele alecrim de simpatia Faz assim, ó Dá uma remexida que é pra <risos> ver se ajuda a emagrecer melhor, né? Nossa, o ser de enterro tem aqui? Eu acho da alecrim com cheiro de enterro. <risos> Pronto, já temperei no alecrim ali, querido. E nós vamos colocar também, Fubá, um copo de água gelada. A mulher falou que é muito importante que seja gelada. Só que eu esqueci, eu peguei na torneira. <risos> vai dessa mesmo, porque a hora que bate o liquidificador fica quente. Não tem por que a mulher querer água gelada. Ela vai querer escolher a temperatura o graus da minha água. Não faz sentido, né, Fubá? Então vamos colocar aqui também. Mas fubá não vai assim Querida, isso aqui é remédio pra emagrecer. Não é receita de pirulito, maçã do amor, não. Porque a única coisa que emagrece com açúcar é formiga. Que ela come, come, come, aumenta o peito, aumenta a bunda e a cinturinha tá fina ainda. E você não é formiga. Você é carrapato estrela. Então vamos emagrecer, né? Desgruda da égua, carrapato. Agora, fubá. Cadê a tomada aqui? Pera aí. Tô falando, Jesus, é só eu que faço essas coisas nesse canal. Olha, tive que pegar uma extensão. É perigoso o apresentador desse canal morrer grudado numa tomada porque tem uma produção que não presta. Então agora nós vamos colocar aqui no liquidificador Colocar o bonezinho dele E vamos bater por 3 minutos Que é pra ficar bem batidinho e soltar tudo Não é o ingrediente que ela falou? Os componentes, é uma coisa assim Vamos bater fumar, por 3 minutos então Fubá, você precisa coar, porque senão é perigoso você tá engasgando com um talo de alecrim <risos> Eu vou coar na chaleira aqui, porque eu não sei onde foi o peneirinho, eu perdi eu, eu tenho que procurar no meio da bagunça lá Então eu vou peneirar aqui, e tomar que dê certo E se peneira chá, há de peneirar esse aqui também, né? Agora tá pronto, Fubá, ó, ninguém diz, a Tang chega a chorar sangue <risos> Mas, ó, e pra vocês falarem que eu não sou ruim, vou experimentar aqui pra vocês poderem ver A mulher falou que vocês podem estar tá tomando isso daqui todos os dias, antes do almoço, porque daí conforme vai contaminando o estômago do seio, vocês não vão querer outra coisa Então mentira, ela falou que isso aqui traz saciedade pra pessoa, daí a pessoa não quer comer muito Ai senhor, vamos ver o sabor que tem, fé no pai que a gordura sai, vou experimentar, fubá, peraí Nossa, uh, mas é gostoso, peraí Ai, boy, parece que você sente o emagrecimento descendo, assim, ó. E eu só bebi um dedo do copo ainda. Ai, Ai senhor. Vamos lá. Quero amanhecer amanhã cara. Pera aí. Nossa, senhora. Meu Deus. Ai, fubá. Mas tá uma delícia. Ai, minha amiga, você tem que beber. Olha. Beba, minha amiga, beba, ai, faça Que eu dou certeza que você vai emagrecer Ai, falta um pouco do emagrecimento aqui ainda. Pera lá Ai Ai Que delícia, Pense, olha É só 200 gramas que tem aqui Que eu queria perder a cintura, pera aí É uma delícia Gente, esse é o assim, deixa, vamos jogar pro santo, porque eu acho que o santo quer emagrecer também. Ai, fubá do céu, olha, deu até sua dor, olha, eu tô vermelho, mas a mulher é diz que emagrece, fubá, lembre? Todos os dias antes do almoço, o golpe tá aí, querida, cai quem quer. Gente, esse é o vídeo de hoje, então Nossa, que... a minha boca tá marca. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero que vocês tenham a, se divertido A mulher diz que emagrece, fubá Então por sua conta e risco Eu só vim trazer a receita Tem um brigo para pra cima gritando Socorro, pelo amor de Deus Mas não há de ser nada, fubá Aqui embaixo tem playlist lotada lotado aqui vocês Dê uma olhada, fubá do céu Se vocês tiverem coração se assim, der piedade Do de pessoal que traz receita pra vocês de testa Leva sua vizinha também Fale pra ela que ela tá precisando emagrecer Aqui do lado tem dois vídeos esses dias estamos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Você pode estar tá uma poita de gordo, Você pode estar com a barriga que nem a minha, assim, ó <risos> Mas porque nós estamos juntos, fubá <risos> Tchau, até o próximo vídeo